Olá, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje, a nossa entrevista que vai trazer insights, vai trazer novidades espetaculares para você. Como é que funciona um funil de vendas? Como é que é uma metodologia de prospecção mais moderna hoje? Será que o e-mail já morreu? Será que existem sites onde você consegue encontrar realmente aquele tomador de decisão? Para falar sobre isso, eu trouxe um grande especialista brasileiro, Marcelo Baratela, que é um estrategista de vendas de primeiríssima linha. Acompanhe o nosso bate-papo aqui, a nossa entrevista, eu tenho certeza que você vai curtir muito. E aqui, conforme prometido, nada mais, nada menos do que um super estrategista em vendas. O cara que manja de funil de vendas. Meu Deus, o que será que é funil de vendas? Manja opção de coisas legais e por isso ele foi convidado e está aqui. É top. Tudo bom, Baratela? Grande, Márcio. Tudo bem e você? Como é que estão as vendas pelo Brasil? hein? Como é que tá, a turma está negociando? Bem ou não? Ah, tá bem, até demais, cara tá, O movimento online aí pegou realmente o, As aulas híbridas, os eventos híbridos, tá muito bom Eu sei que você também aí tá com muito movimento Aliás, acabou de, de dar uma aula é verdade. Tá nos atendendo aqui Olha, você que tá assistindo a gente, tá ouvindo a gente aqui hoje Presta atenção que vem muita informação legal Aliás, quando a gente fala de informação legal funil de vendas, eu vejo tanta gente falando de funil de Sim. vendas, mas uh, às vezes não é exatamente a melhor definição, né? Então é tem muito curioso falando disso. Vamos falar com o é um especialista, o que é um funil de vendas, pô? Mas é importante isso que você está falando, porque uh, denominações não, não são às vezes o que ela parece, as pessoas falam tanto, tanto, tanto, que às vezes vira uma verdade. Funil de vendas, é, ou gestão de pipeline, né? Ele, muito o que você vê na internet hoje são pessoas falando que ah não, porque o seu funil de vendas precisa funcionar e não sei o que funil de vendas, na verdade ele é funil de vendas, e muita gente fala que é funil de marketing funil de marketing é uma coisa, funil de vendas é outra o funil de marketing é hoje eu vou atrás das, dos meus potenciais clientes pela internet através de indicações, através de carteira de clientes, coloco eles dentro da minha de uma plataforma de CRM, por exemplo Faço as orientações que eu tenho que fazer de follow-ups, de acompanhamentos, até eu fazer uma negociação, um fechamento. Então, o funil de vendas ele é uma metodologia. Primeiro, as pessoas precisam entender isso. O funil de vendas é um método, pipeline sales. Isso vem dos Estados Unidos, 1890, onde ele vem através do método AIDA né? atenção, interesse, decisão e ação. Eu tenho que gerar interesse do meu lead, da minha oportunidade. É, atenção, interesse, decisão e até com que ele vá ter a ação de assinar um contrato, de fechar uh, um negócio comigo. E aí a gente vai afunilando isso, ou seja, a gente vai colocando muitas oportunidades na boca do meu funil, vou trabalhando elas através de relacionamento até que eu fecho o negócio. Então eu falo que o funil de vendas ele se divide em três personagens. O lobo prospectador, aquele cara que está né, cheirando o negócio, indo atrás de novos negócios o tempo todo. O relacionador, tomador de café, aquele que faz follow-ups, acompanhamentos com os clientes, e o, e o sniper matador, o cara que está negociando, o cara que está fechando contratos. E, e, então, isso é um fluxo contínuo que não para, né? Então, quando o cara tá falando funil de vendas na internet, pessoal, ele tá falando de funil de marketing. É a cabeça que entra antes de entrar no funil de vendas verdadeiro, né? Depois sim, o funil de vendas ele só, só torna funil de vendas quando eu estou fazendo prospecção, relacionamento e fechamento. Acho que é legal para a gente quebrar esse esse paradigma do que, que é ou o que não é funil de vendas, né? E funil de vendas não é CRM também. Tem <risos> gente não, não, Coloca no seu funil de vendas, existe uma marca de CRM que é funil de vendas, outra coisa é um método, né? E, é um funil de vendas. e isso só se aplica para quem está trabalhando no digital ou se aplica para quem trabalha normalmente com presencial? Perfeita pergunta, porque as pessoas acham que funil de vendas, tanto que as pessoas falam digital, acho que isso é uma coisa para o mercado do marketing digital. Em absoluto não, aliás isso vem muitos anos, eu falei de 1890, né? tem nada de novo, a única coisa é a postura, é o jeito que as pessoas falam que é um funil de vendas. Então não, se você é do mercado B2B, por exemplo, que precisa sempre se relacionar com o mesmo cliente, você precisa vender mais para ele, então você precisa voltar com ele para iniciar um projeto, então você tem que colocar ele na boca do seu funil de novo. E eu falo que quando você tem um cliente, você tem muitas oportunidades no cliente, então, às vezes, você tem um cliente que tem milhões de SKUs e, e, e que pode vender para um cliente milhões desses SKUs. Então, você tem muitas oportunidades na boca do seu funil com um cliente. Como é que você controla isso? Você coloca lá cliente uhum. baratela SKU 1, 1. cliente baratela <risos> SKU 2, <risos> item 1, item 2, item 3. Se você tem um mix de produto muito grande, você tem que aproveitar ele e vender mais para o mesmo, mesmo cliente, né? Então, nós estamos pensando nesse vendedor, vamos chamar moderno, vendedor antenado na, na realidade que começou lá atrás, em 1990. 1890, estamos, 1890. É, nossa, é, e nós estamos em 2021. Eu pergunto: é preciso, então, ter um sistema? uma metodologia para trabalhar isso, saber quais informações você gostaria de ter e ter a coisa toda planejada antes de alimentar esse funil, é isso? É, justamente, né o, o CRM, ele é, se você que está ouvindo a gente, está nos vendo, entenda que a plataforma, a ferramenta oficial de um vendedor é um CRM. Então, se você não tem, ou você não gosta de usar, você está no caminho errado. Você está no caminho da teimosia. Teimosia é a determinação de fazer coisas erradas, ir pro caminho errado. Então, é, <risos> <risos> essa é a definição de teimosia. O cara é bom pra caramba por não fazer a coisa certa, né? Então, gente, é, hoje tem CRMs de mercado baratos que você compra e é o preço de um almoço por mês. É, e tem outros que são sofisticados e que as empresas compram pra você usar. Então, lá dentro tem que estar tá a tua vida tem que estar tá tudo planejado, você tem que saber o que está acontecendo com cada elemento, com cada oportunidade sua, com cada atividade que você faz. Então, é, o, que que é, o que diferencia do passado? Do passado, Marcelo, era a famosa agenda, né, cara? A nossa ah, agendinha. Ah, ah. Que não, não era isso, né? No pão de padaria lá, marcava. Depois, cara, era o telefone discado, que hoje o cara chama de call, né? Mas não pegava o telefone, não, e discava. A diferença é que demorava mais. É, é, é o fax. Agora você tem o câncer você vai lá escaneia e manda. A tecnologia veio para facilitar, dar mais agilidade, né? Eu falo que o WhatsApp era aquelas tiazinha no interior que ficava lá nas cadeiras conversando. Mudou. Mas, mas ó, o, o, o, o Marcelo tem empresas e uh, eu estou fazendo consultoria para algumas. Tem uma, não, não vamos entrar no detalhe aqui, mas tem empresas que ainda não adotam. Estou falando da empresa, não é nem do vendedor um sistema qualquer, nem que seja básico de CRM. Tem aquelas informações contábeis, financeiras, etc., para emissão de nota, tal, tal, tal. Mas não tem nada que mostre a vida do cliente, que mostre informações que possam melhorar ou ampliar o relacionamento. E é engraçado porque essas empresas acabam ficando na mão dos seus vendedores, dos seus representantes, que se amanhã saírem, levam toda a informação. Por sua Sim. vez, o vendedor também não quer implantar, não quer a, alimentar um sistema de CRM, porque é mais fácil perceber quem é bom, quem é ruim, quem está fazendo as tarefas ou não, quem está fazendo a lição de casa, e, e fica nisso todo mundo, eu diria, quase que tentando boicotar o sistema. Não estou nem dizendo se ele é o mais simples ou o mais avançado, o que é um erro básico, tanto para a empresa quanto para o vendedor, na é verdade? Sem dúvida. você está falando uma verdade absoluta, é, eu vou te dar alguns dados. Tá? É, 80% das empresas no Brasil não tem CRM. E de todas as empresas que têm, 60%, 70% não usam. Tá? O, que não, o que não é usar? Tem gente que não usa mesmo, tem gente que usa errado. E 70% do processo comercial para dar certo no uso do CRM... É em função do gestor. Então, se você é gestor, se você é diretor de uma empresa, se você é presidente de uma empresa, se você é o líder da empresa, sabe que o CRM na sua mão é que vai fazer a máquina girar e não o vendedor. E o CRM ele tem quatro clientes. Eu costumo dizer que são quatro clientes. O primeiro cliente é a própria empresa, porque você falou tudo. Os dados é o petróleo do mundo, né? Todas as empresas que crescem hoje são as empresas que têm as informações na mão, né? Os aplicativos do celular servem para colher informações e a gente usar essas informações. O segundo cliente é o próprio gestor, que precisa auditar e ter visibilidade. Ele quer ter visibilidade da equipe e ele quer ter visibilidade da empresa, que vai saber tudo o que está fazendo. O terceiro cliente de um CRM é o próprio vendedor. E o vendedor tem que ter um software que não seja software, que seja uma ferramenta que ele ganhe dinheiro e que seja fácil de trabalhar. E o quarto elemento é o próprio cliente, porque se eu atendo bem ele, eu tenho mais presença nele, ele vai gostar mais de mim, ele vai comprar mais de mim. Né? O vendedor que está mais presente, ele vende mais. Isso é uma coisa totalmente óbvia. Então, é legal você entender que esses quatro clientes, a empresa, o gestor, o vendedor e o próprio cliente, são os elementos fundamentais para o CRM funcionar. Então, o vendedor começa a entender que não é usar o CRM, é aquilo fazer com que ele ganhe mais dinheiro. O gestor, com que ele possa ter mais controle. A empresa, que não perca os dados. E o cliente, que seja melhor atendido. Então, é, para mim é uma coisa tão, tão transparente, tão clara. Eu lembro que eu comecei a usar um sistema de CRM chamado ACT lá quando eu era em DOS. A maioria aqui acaba é não saber o que é DOS. Uhum. Então, eu tô falando de coisa muito, muito, muito lá atrás, mas que, puxa, me permitia filtrar quem era quem, me fazer o. o a operação básica, até uh, o coisas mais uh, avançadas, o Act permitia, já naquela época, hoje em dia qualquer programa até gratuito faz basicamente tudo isso, mas há uma resistência enorme, eu não, realmente eu não entendo por que, que não se imputa o dado na hora, do, que está no Outlook, que está no WhatsApp, que está espalhado no Skype, no, no, no Messenger, em todo lugar ele tem um fragmento de informação mas ele não consegue agrupar aquilo, poder utilizar de forma inteligente a prospecção, a, o acompanhamento do cliente, enfim, quais novas uh, oportunidades de venda ele tem, não tem um histórico, não tem nada. Não faz sentido para mim. É, isso que você está falando é importante, porque, olha só, uh, existem quatro dores que impactam diretamente uh, vendas das empresas quando você não faz direito a utilização de um funil de vendas ou de um CRM. Primeira delas é o processo. Você conhece bem, você faz consultoria uh, e você sabe que uma empresa que tem processo desorganizado ou burocrático, ela começa a ficar confusa. Segunda dor é a falta de previsibilidade dos seus números, de saber se pode chegar lá. Terceira dor é a falta de gestão dos números. Vendedores, se vocês não estão, não conhecem os números de vocês, vocês, vocês estão morrendo aos poucos. Isso é uma realidade. E o quarto é a falta de produtividade no campo, que é isso que o vendedor quer. Ele quer ser mais produtivo. Só que ele entende que se ele estiver bem organizado, ele vai ser muito produtivo. E aí, Márcio, o grande problema mesmo que as equipes comerciais têm, o vendedor tem, e eu tenho certeza que se você é vendedor escutando a gente, você vai falar, puta, verdade, tela, como é que você sabe disso? Porque a gente faz muita consultoria, né? É que eles não sabem, Márcio, escrever quais são as atividades que eles têm que fazer. Não sabe. Uhum. E eu posso falar ah, ó, com muita propriedade isso. Ô, Balea, você está falando isso, eu estou lembrando de números. Você assiste uma partida de futebol hoje, fulano fez tantas assistências, posse de bola, tá? Vem, vem tanta estatística no intervalo e durante o próprio jogo, que isso só acontecia na, na NBA, no futebol americano, etc., que é, é o mestre de estatística, tudo só tinha estatística. Hoje, no nosso futebol aqui, fulano deu tantos passos, fulano errou tantos passos, tanto, tudo é medido. Então, Sim. o vendedor também vai ser medido. E é muito fácil medir performance, ah, medir é produtividade, né? Ah, e não adianta se revoltar, não adianta tentar falar que sempre funcionou. Tem muitas coisas que funcionaram, não sei, longe, na antiguidade. A antiguidade, para mim, são dois anos atrás, antes da pandemia. Mudou o jogo, e se você não se modernizar, você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, a coisa vai ficar cada vez mais difícil. Porque tudo hoje, nós estamos falando de Big Data, nós estamos falando de inteligência artificial. Gente, tudo é controlado, tudo que você vê não é por acaso que aparece no seu timeline. Nada mais é por acaso. Então, só relacionamento, só a boa vontade, não vai lhe ajudar a bater a meta no futuro, não. Perfeito, perfeito. Se não mede, não gerencia. Se não gerencia, não evolui. As pessoas precisam entender que o poder de ação é o que a gente precisa. Todo mundo quer ter um superpoder, né? E eu falo que o superpoder do vendedor é uma coisa só. É ter poder sobre a ação das atividades dele. Né? O nosso grande guru, Vicente Falcone, já diz que meta não é o objetivo final. Meta é a atividade que você faz para chegar ao objetivo. E isso é tão claro como uma água cristalina. E aí as pessoas não entendem isso. E o que, que as empresas cobram? Meta de resultado. Meta de resultado. Então o vendedor só é obcecado por chegar na meta de resultado e ele não sabe ao certo se ele vai chegar ou não. Por quê? Ele não domina as atividades dele. E quando a gente faz. Hoje, hoje a minha consultoria ela é especializada em fazer com que as pessoas dominem o que elas precisam fazer para depois elas participarem de um processo tecnológico. Né? Ah, a venda tem que ser digitalizada, é assim que vai mais rápido. Olha só. Hoje, agora, a gente está num mundo que tem lá um o nome, um nome de uma profissão nova, que é o famoso SDR, que em inglês significa Sales Developer Representative, que é um famoso pré-vendedor, é um prospectador de negócio que passa o contato para depois, para um vendedor fechar. Cara, esse cara é um ser humano, esse cara precisa ter atividades também. Então não adianta você estar tá por trás de uma tecnologia, de uma automação de e-mail, se no final das contas a gente vai fechar negócio com gente, com pessoas. A não ser que é um e-commerce, certo, aperta o botão, compra o produto e chega na tua casa. Mas quem vai colocar aquele produto para chegar na tua casa é um cara dentro de um caminhão. E é um cara que selecionou o produto. Então vai ter gente ali para te atender, porque vai ter que ter suporte para a venda também. Então, assim, tudo isso é gerado por atividades. Então, é, e é interessante que tem vendedor que ainda considera a internet, e-commerce e tal como adversários, até o próprio telemarketing, se a gente voltar um pouquinho atrás, o telemarketing era o adversário do cara de vendas. Quando, na verdade, hoje você fica na dúvida, onde termina o marketing, onde começa a vendas, onde começa uh, o customer service, enfim, está tudo tão junto, tão unido, que uh, é uma coisa só. Na verdade, a empresa toda está voltada para o cliente, para desenvolvimento de negócio, para atendimento, para experiências, etc. E todo mundo que não se modernizar, e olha, tem muita gente, tenho certeza que você deve estar, tá, você que está nos ouvindo, assistindo, pensando, mas será que eu preciso disso mesmo? Será que é caro? Não, o Baratela mesmo falou, tem, tem CRMs, por exemplo, voltando ao papo, que você pega aí gratuitamente, tem outros que você paga 30, 40, 50 reais por mês, tem outros que são 100, 100 e pouco, mas te dá inúmeras funções, que eu não sei nem se você precisa, o fato é que você tem que começar, você tem que alimentar, você tem que ter um sistema, você tem que ter uma metodologia para trabalhar. E isso, infelizmente, a maioria não tem. Como os dados que foram citados aqui, 80% das empresas não têm ou não usam um CRM. É uma coisa assim, é como se ele estivesse voltando no tempo. Né? Num momento que tudo é, é medido, tudo barateou, tudo é mais fácil fax, fax era um desespero, aliás, se você já usou fax e esqueceu uma folha de fax no carro, no calor, quando você voltava o fax apagava, isso era ridículo, é verdade. É verdade. mas era assim que funcionava. Hoje não, hoje você manda um QR Code para o cliente, você escaneia um cartão, você, você pinta e borda, não tem nenhuma desculpa para a gente não adotar uma metodologia, um sistema de vendas moderno, eficaz, traga resultados. E hoje, a boa notícia é que a gente não tem mais desculpa de falar que não consegue encontrar a pessoa. Não existe mais essa possibilidade. Porque existem inúmeras... Porque se o cidadão colocou uma informação dele na internet, a gente vai achar ele. Nós temos inúmeras possibilidades para fazer isso. Agora, o cara, se o cara quer se esconder de nós, não é cliente pra gente, né? Se o cara quer se esconder, você procura outro. Por isso que o funil de vendas é legal, gente. O funil de vendas, ele tem três... Eu vou contar três coisas aqui, Márcio, para as pessoas entenderem. Três coisas que você precisa fazer para bater meta todo mês dentro de um funil de vendas. Primeira delas, encher a tua boca do funil constantemente de novas oportunidades, que é a famosa prospecção. E você tem que ter uma máquina de prospecção. Então vender não é só fechar negócio, <risos> é construir negócio. Então, cadê a sua sementinha? Onde você está plantando a sua sementinha, não é isso? Então você tem inúmeros canais de prospecção. Só no marketing digital é uma fortaleza gigante para você atrair pessoas. O que você não pode é ter crença que aquilo não serve para você. Porque daqui a pouco o teu concorrente está fazendo, fala, putz, ele está fazendo, né? Ué, por que você não fez? Ah, porque eu achava que aquilo não podia. Então assim, hoje você tem. Depois, segundo, é você melhorar as taxas de conversão, anota isso taxas de conversão por atendimento, por visita, né? Será que você sabe quantas visitas você precisa fazer no mês para fechar a quantidade de negócios que você precisa fechar? Será que você sabe quantas pessoas você tem que prospectar por dia para gerar um número X de visitas que você precisa para fechar os negócios que você tem que fechar? Será que você sabe quantas propostas você pode perder, ó, você pode perder no mês para bater sua meta? Eu particularmente fecho 9%, eu, minha meta é fechar 9% das prospecções que eu atendo. 9%. Ou seja, 91% das coisas que eu prospecto eu perco. E perder para mim não significa não fazer mais negócio. Significa que às vezes não era o timing do cliente. E aí em vez de eu me aborrecer com isso, eu jogo ele para o próximo mês, ou para o outro mês, ou para o próximo semestre, ou para o próximo ano... E jogo que segue, porque eu tenho um monte de outras alternativas para prospectar. Cara, mas isso é óbvio, é óbvio, mas Eita, você faz se, isso. Você está dizendo, bom, bom, então, deixa, deixa eu complementar para quem está tá nos assistindo, ouvindo aqui. Tudo começa, então, quando eu estou colocando clientes na boca desse funil. Exatamente. Se eu não colocar, o resto é poesia. Eu vou depender daquele cliente para bater a meta, eu estou na mão dele, eu vou dar um mega desconto, eu vou ficar desesperado no fim do mês. Exatamente. Enfim, por quê? Alguns clientes não vão dar certo, alguns clientes vão escolher um, um concorrente nosso, os outros vão desistir, os outros não vão ter a necessidade, e assim vai diminuindo. Por isso que o funil é uma, uma figura bem interessante, você vê ter uma boca enorme lá em cima e pequenininho lá embaixo, vai, vai saindo gente pelo ralo ali. Agora, o pessoal parece que não, não prospecta mais, uh, diz que não, não adianta ligar, não adianta mandar e-mail que ninguém lê e-mail. Uh, as mídias sociais estão saturadas, está tudo saturado. Mas é engraçado, eu, às vezes eu encontro a pessoa no LinkedIn, eu encontro a pessoa uh, no Instagram eu consigo falar com ela, a mesma pessoa em três canais diferentes. Por que, que você que está nos ouvindo agora não faz uma tentativa organizada de, por exemplo, LinkedIn, a gente fala de LinkedIn, o cara fala, ah, aquele site de procurar emprego. Uhum. Gente, como um vendedor, um profissional de vendas, acha que o LinkedIn é um site de procurar emprego até hoje? isso, isso eu já ouviu isso também, não é? Nossa, mas muito, né? Aliás... É, conheço muito né, o pessoal do LinkedIn E antes Quando você ia lá, 10 anos atrás você, Eles tinham dois andares de, Só da parte De, de recrutamento e seleção De fazer realmente Buscar as pessoas para trabalhar nas empresas Hoje, são seis andares de vendas E dois andares Continuaram os mesmos dois andares Então assim, o LinkedIn é uma ferramenta de relacionamento né? é, Não é uma ferramenta De arrumar emprego nem de vender, é de relacionamento Agora, quem se relaciona, vende e quem se relaciona arruma emprego. <risos> então serve para tudo. Né? Agora, o mais importante é você estar numa rede de gente séria, de decisores, de pessoas que são, comandam empresas. E você fica, às vezes, se preocupando em ficar aparecendo em outras redes sociais que são importantes, são complementares, mas que não te levam para onde você tem que ir. Então, uh, o jogo está sendo jogado, gente. Aí alguém fala para mim que e-mail não converte. Não é que e-mail não converte, vocês estão fazendo a resposta errada. Você tem que falar quanto converte. Que converte. Agora, você tem que falar, uhum. saber as taxas de conversão de um e-mail. Por exemplo, é, hoje tem, você tem taxas de conversão de e-mail, o cara fala assim, eu tenho uma taxa de conversão de e-mail de, 30, de 3%, 4%. É ruim ou pouco? Depende do seu, eu comparo igual o Golf, sabe, Márcio? Quem já jogou golfe, aliás, todo vendedor deveria jogar golfe um dia na vida. Ah, mas eu sou, eu sou quebrado. Não, vai ficar rico, joga golfe. Porque você conversa 8 horas com decisores. Cara, uhum. o golfe você joga com você mesmo, você não joga contra os outros. Você tem o seu handicap. E, e, e prospecção e, e, e transformação em vendas, taxa de conversão é jogar contra você. A minha taxa de conversão hoje foi 3%, amanhã tem que ser 4%. Não é falar Exatamente. que não converte, é você ser melhor que você. E as pessoas ficam pensando errado, ah, não converte, converte pouco. Converte pouco, então você vai lá e faz muito para converter pouco, mas ô, vai em Ô, né? o, o Baratela, depende inclusive do que você vende, né? Se você vende jato executivo, se convertesse meio por cento, a sua vida estava resolvida oh. há muito tempo, né? <risos> ah, <risos> é, isso é interessante, é uma discussão muito antiga a de qual é a sua taxa, etc. Depende, cara, depende da, da minha oferta, da minha proposta, do meu mercado, opção de coisa. Agora, eu uso e-mail até hoje, vale aí um, um comentário e funciona, e funciona muito bem. Gente, uma dica para quem está procurando novos canais, novas maneiras para prospectar. Baratela, o que, que a gente podia indicar para esse nosso ouvinte, nosso espectador hoje? Legal. Se você venda B2B, você vende para outras empresas, você tem que estar no LinkedIn e você tem que estar no Sales Navigator. Tá, que é uma ferramenta do LinkedIn que hoje vai custar para você em torno de 500 dólares por ano. Tá? É fazendo uma conta vai dar uns 3 mil e poucos reais, 300 pau por mês. Se você achar caro isso, é que você não está fazendo conta de retorno de investimento. Você, tem, você não tem que Mas vem caro. cá, o que, o que é o Sales Navigator? Você tem então, quem não o sabe, LinkedIn Free, quem não sabe, você tem o um Premium. E vamos lá, explica para a moçada. Então, vamos lá, pessoal. Se você ainda não está adaptado. Né? O LinkedIn uh, é uma ferramenta de relacionamento. De empresas vai encontrar gente que está trabalhando dentro de empresas isso é fantástico. Não serve isso para você. Não serve conversar com pessoas que são em empresas e serve para pessoas que conhecem pessoas que trabalham em empresas que você vai realmente vender. Então, ele serve sim. Aí você tem uma opção de ter uma conta gratuita. Uhum. Que eu não tenho nada contra. Você tem que ter. Porém, se você tem uma conta premium, que é uma conta que você vai pagar uns 60 reais por mês. Por que que 79. Que você tem que 79, maravilhoso, porque eu uso o Premium, eu uso o Navigator. O 79 por mês vai fazer o quê? Ele vai te dar o LinkedIn, é óbvio, pague que eu te entrego mais. Ele vai deixar você fazer mais filtros, encontrar mais coisas, ter mais funcionalidades. E o Navigator é a ferramenta específica para vendas no LinkedIn. Né? o navegador de vendas, é o nome, a tradução para português, onde você lá tem, olha só, eu vou contar só uma coisa que tem lá, quanto não vale isso, né, Márcio? Você pode mandar 30 e-mails, que é o e-mail por dentro do LinkedIn, para 30 pessoas por mês, que não Eita. são da sua conexão. Não eu é vou repetir isso aqui, para quem está tá perdido no papo. Você no LinkedIn para mandar uma mensagem para alguém, você precisa que essa pessoa esteja conectada na sua rede, seja conexão em primeiro grau. Bom, mas de repente eu quero falar com o Balatela, e ele não é a minha conexão em primeiro grau, eu falo, pô, como é que eu queria mandar uma mensagem para ele, eu queria dar um oi, eu queria dizer que eu existo, eu queria tentar marcar uma reunião, sei lá o que é. Eu tenho 30 mensagens dessas que eu posso enviar para quem eu escolher, e tem mais, hein? se o cara não leu isso, não, não aquilo, continua o crédito, não, não gasta o crédito. Exatamente, né? e se ele te devolver a mensagem, você recupera o crédito. Olha isso, então, gente, como é que eu falo com, por exemplo, CEOs, etc, etc. Outro dia eu estava analisando a minha rede, eu tenho lá 26, 27 mil contatos, dos quais 20 mil pelo menos tem um cargo de diretor, o um CEO, um, é, é alguém que assina o cheque. Ninguém mais assim, não, cheque, mas é o cara que autoriza a transferência. Então, <risos> gente, <risos> você tem a vida do cara ali, meu, onde ele estudou, que grupos ele, ele participa, o que ele apoia, o que ele curte. Quanto vale isso para a gente, não tem preço, cara. Nem a secretária dele sabe metade da história que tá ali. E vou então, dar uma dica, é... senhor. Ó, Pô, Vou dar uma dica de que... ouro. O que você faz? Você encontrou esse cara lá, então você... Primeira conexão, você pode mandar para ele... Se ele te responder, maravilhoso. Ele só vai te responder se você fizer aquela abordagem fantástica. E que não é ofertando coisas. Não mande nada para o CEO, para o diretor, oferecendo coisas. Entregue coisas para ele. Depois você decide se ele vai falar com você. Agora o mais legal é o seguinte. Se você encontrar esse cara no LinkedIn e ele escrever um artigo. Eu já fiz uma venda assim, cara. Foi sensacional. O cara estava escrevendo um artigo, Márcio, sobre... É, environment, né? sobre meio ambiente uhum. e eu achei interessante o artigo mas não me apaixonei pelo artigo, eu escrevi assim cara, fantástico o que você escreveu achei que tem tudo a ver isso me comoveu, eu também penso como você e marquei ele, Fui lá um comentário beleza, não falou nada segundo dia ele mandou outro artigo lá, eu fui lá e comentei de novo terceiro artigo, comentei de novo aí no terceiro ele já falou assim, muito obrigado Marcelo quer dizer, esse cara já sabe que eu existo e sabe quantos comentários tinham lá? Cinco, seis. Ele não é famoso? Uhum. Ele é famoso uhum. no meio dele. Cara, ele já sabia quem eu era. E você marca ele, marca você. Aí um belo dia você manda um, um, um material pra ele, dizendo assim, cara, eu sou aquele cara lá que adora teus comentários, cara. Eu tô te mandando um artigo que eu acho que você não conhece, ó. Pronto. Pronto, não pedi nada, entreguei coisa pra ele. Fala, caramba, que legal. Aí ele, ele, ele se sente, ligação fazer alguma coisa. A única coisa que ele pode fazer é apertar o botão assim... Primeira condição. Eu quero me relacionar com esse cara. A partir desse momento, pessoal, tem ferramentas hoje que dá para descobrir o telefone dele. Uhum. A do momento que eu a conexão, começa a descobrir o telefone dele, que se o telefone dele estiver lá, eu descubro. Uhum. E aí eu começo uhum. a mandar um WhatsApp pra ele. E esse WhatsApp eu posso dizer que eu conheci alguém que conhece ele. Porque eu posso ver no LinkedIn quem conhece ele. E se eu conheço o cara, falou, oh, eu fiquei de ficar amigo do CEO ali daquela empresa e eu vi que você conhece ele. Qual que é o teu grau de relacionamento? Não, meu irmão, filho. estudamos na faculdade junto. Nossa, cara, você não pode falar que eu quero falar com ele? Fala que eu sou o cara do artigo, o baratela do artigo. É isso que você tem que fazer no LinkedIn agora? As pessoas têm paciência para fazer isso? Então, é, é, eu vou dar um exemplo, do, do, um fato que ocorreu comigo, tem um mês, mês e pouco, no LinkedIn também. É então, o, o CEO, na verdade, ele comanda a América Latina de um grande laboratório farmacêutico, grande, grande, grande. E uh, eu estava com dificuldade de chegar nele. Eu descobri que ele era engenheiro, estudou na Poli e gostava de podcast. Falei, puta, tudo que eu preciso. Falei, cara, nós já temos alguma coisa em comum. Eu mandei uma mensagem para ele. Eu sou engenheiro, eu não gosto da Poli, <risos> uh, eu gosto de podcast e estou muito ligado à indústria farmacêutica. Qual cara precisa tomar um café? O cara me respondeu com áudio. Ele se deu o trabalho de gravar um áudio. Daí eu devolvi o áudio. A gente começou a conversar, troca, parecia troca de, de mensagem no WhatsApp. Daí ele falou, Márcio, eu quero te apresentar o meu gerente geral de treinamento, que é um cara que precisa ouvir isso que nós estamos conversando aqui. Acabou. Agora você imagina, o cara que toca a América Latina de um laboratório, fala para o gerente de treinamento, oh, atende o Márcio aí, porque a gente já está dialogando uns assuntos aí que é do interesse da nossa empresa. Acabou o assunto exato, exato isso via LinkedIn, gente é, então é, é, não dá pra é, ficar de fora é que, Marcio, as pessoas têm que entender que isso chama social selling tem nome isso aí, pessoal venda social é você ficar no seu cockpit que é o seu computador fazendo muitos negócios cara, sem sair de casa Antes de pandemia, pessoal. LinkedIn não é agora na pandemia. É. A gente uhum. já tem um tempo passo. Então, gente, conheça mais, aproveite mais a ferramenta. Ela não é uma ferramenta igual. Os caras botaram stories no LinkedIn, não coloca, não pega, não é legal. Stories no LinkedIn. Eu faço lá os stories no LinkedIn, mas não é a mesma coisa, porque as pessoas não querem As pessoas querem se relacionar de verdade. E aí o cara uhum. vai lá e olha, Márcio Miranda, quem é Márcio Miranda? Ele começa a olhar, ver, ver as credenciais, ver o tanto de coisa que você já fez, vê a tua autoridade e fala, esse cara tem o mesmo nível que eu, eu vou dar moral para ele? Não, eu tô dando moral não, ele tá dando moral pra mim eu, uhum. eu como CEO, eu uhum. digo assim, eu respeito demais esse cara, e agora eu tenho prazer de conhecê-lo né, que maravilha, ele está falando comigo. Uh, vale oh, uma dica aqui Baratela, uh, se, se o cara bater ele viu o nome do CEO ali, bateu uh, para adicionar o LinkedIn manda aquela mensagem, quero te adicionar a minha rede de contato ou algo muito similar a isso isso. O cara olha e fala, eu quero que você se exploda, quero que você arda no inferno, meu. Então, personalize, coloque uma nota. Olá, Zezinho, tudo bom? Cara, eu tenho vinte e tantos mil contatos de primeira linha aqui, Por, se você precisar aí uma aproximação, me dá um oi, uh, eu faço essa ponte para você, eu acho que nossa relação aqui vai ser mutuamente benéfica, tá? um grande abraço. tal. Antes de pedir qualquer coisa, falar quero te adicionar, eu estou oferecendo, tem uma rede valiosa, do mesmo nível seu. Vamos trocar figurinhas, vai ser bom pra você e pra mim. Uh, e acabou, Exato. você já entra no nível dele, cara. E aí, Entendeu? pessoal, isso que falou é muito legal, são muitas coisas que você pode fazer, você vai tanto coisas que você vai escrevendo, e aí o que você faz na sua vida? acorde cedo, lê, lê a hora de um livro, pra você ficar mais inteligente, e fica meia hora na rede. Toma um café gostoso... Come um be a ovo com bacon, sei lá o que você que gosta de comer. Se beneficie com aquilo, cara. E brinque meia hora no LinkedIn. Na hora que você começar a receber informações e marcar reuniões pelo LinkedIn, cara, viciante, cara. É sensacional é sensacional, eu já paguei o Sales Navigator milhões de anos já, com os projetos que eu já fechei, e para mim não tem custo nenhum, todo janeiro eu pago todo janeiro no cartão de crédito com muito gosto assim. é tipo a hora do prêmio né? parece que eu estou pagando de prêmio para os caras isso, então é sensacional não, eu acho a... que está aí, né olha, tá aí, gente, a dica tá dada uh, aqui nós somos dois usuários uh, fortes do LinkedIn o meu, quando eu abro o computador, a aba do LinkedIn já entra no Chrome, já abre automaticamente. Perfeito. Então, a, e vai ser um prazer encontrar você, você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, entra lá, procura nós dois, dá um oi, fala, poxa, minha entrevista, achei que Você ouviu a gente, tal. é isso aí. Isso, vamos, vamos contactar, vamos trocar figurinhas, que é assim que a gente vai para frente. A gente está falando o tempo todo do LinkedIn, mas eu tenho certeza que o Marcelo Baratela tem também Instagram. Acertei, não? <risos> com certeza. Então, é, se vocês quiserem... Como é que a é, gente acha lá no pô, Instagram? É facílimo, Vamos, é meu nome e meu sobrenome. Mar, é, arroba Marcelo, underline, com dois L's. Baratela com dois L's. E, obviamente, o LinkedIn, se você colocar Marcelo Baratela, vai me achar. E no meu canal do YouTube, Marcelo Baratela também. Tranquilo. Eu vou repetir, para quem está nos ouvindo, é arroba, claro, do Instagram... Marcelo, underline, que é aquele tracinho embaixo, Baratela, com dois L's. Marcelo Baratela. Procurem, que vale super a pena. Gente, entra no Instagram, dá um oi pra ele, curte os posts dele, faz pergunta, enfim, interajam. Não só acompanhem, interajam com ele. Marcelo, foi um prazer estar com você aqui. Queria uma palavra final de incentivo, de aconselhamento para quem nos acompanhou. Olha, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que o melhor da tua vida ainda está por vir. Tem muita coisa boa pintando, a tecnologia vem pro, pra te afavorecer e aumentar a tua produtividade. Então não deixa ninguém falar que não funciona. Não deixa ninguém falar que, não, que o e-mail não funciona, que o LinkedIn não funciona. Tem que funcionar para você. Então você tem que ser melhor que você. Você tem que ser sua melhor versão todos os dias, tá? E você tem que acreditar que aumentar a quantidade de pessoas na boca do seu funil, se relacionar mais com as pessoas, fazer muito acompanhamento depois que você conversou e ter a oportunidade de negociar melhor, é o caminho para você ser muito mais produtivo no seu dia a dia. E você pode. O tempo é você que escolhe fazer. Maravilha, gente! Como aumentar a produtividade vender mais, ganhar mais. Essa é a mensagem. Chefia, um grande abraço para você. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos juntos. Até a próxima. Bora bater meta. Vamos lá. Um abraço. Vocês viram quantas informações legais o Baratela trouxe para a gente aqui hoje. Puxa, como é que a gente pode usar o LinkedIn de forma inteligente, de forma moderna, para prospectar mais, para relacionar melhor com clientes, com prospects, enfim, melhorar, alimentar o nosso funil de vendas. Isso é vender de forma profissional e de forma moderna. Aliás, se você quer melhorar as suas habilidades em vendas e negociação, visite o nosso site. É www.márciomiranda.com.br bem fácil de lembrar, é meu nome, www.marciomiranda.com.br. Você vai encontrar cursos online gravados, cursos online ao vivo, eventos presenciais, consultoria, livros, enfim, tudo para você se desenvolver profissionalmente, vender mais e negociar melhor. Muito obrigado pela sua audiência, a gente se vê no próximo programa.